A única coisa que consta nos meus extratos bancários são as tarifas de manutenção dessa conta. Posso prestar a declaração de ausência de movimentação? Não, pelo mesmo motivo da sobra de campanha. Aproveitando a pergunta, professora, os bancos podem cobrar essas tarifas na conta ordinária do partido e na conta específica de campanha, que são as duas contas que o meu partido tem aberto, porque ele cobra. Erro. Tem um erro aí. O partido pode pagar tarifa de manutenção da conta ordinária do partido. A conta doações para a campanha, a conta específica de campanha, não pode ter tarifa de manutenção sendo cobrada pelo banco. Pega o comunicado Bacente, 35979 de 2020, leva, bate um papo com a gerência, faz um documento bacana, requerendo que o jurídico analise aquilo, porque essa cobrança está irregular, passível, inclusive, de ser extornada. Agora, da conta outros recursos, manutenção ordinária, essa o banco pode cobrar a tarifa de manutenção, porque a legislação, infelizmente, permite...